Então, jovem heróis, vídeo aqui rápido para trazer para vocês uma bomba. Acabou de vazar na internet o visual do Morbius, filme que tem a estreia marcada para 21 de julho de 2020 e que vai contar a história de um dos grandes inimigos do Homem-Aranha. Para você que não conhece, o Morbius é um personagem criado por Roy Thomas e Jill Kane na edição número 101 de The Amazing Spider-Man de 1971. A identidade secreta do Morbius é Michael Morbius, um bioquímico vencedor do Prêmio Nobel, que tentou descobrir a cura para uma doença sanguínea. Durante um de seus experimentos, ele acidentalmente acabou se transformando em um vampiro. Olha, eu sei que essa sinopse está bem pequena aqui para eu trazer para vocês, mas eu quero deixar uma coisa bem clara. A gente já tem um vídeo do Morbius aqui no canal onde contamos a origem desse personagem e você pode assistir para ficar completamente preparado para ver o filme interpretado pelo grande ator vencedor do Oscar Jared Leto. Além disso, olha, eu vou falar para vocês, eu estou muito ansioso para ver o Jared Leto voltando para ação. Depois na minha opinião, entregar o pior Coringa de todos os tempos no infame filme do Esquadrão Suicida, que honestamente, quando eu vi da primeira vez, eu até não achei tão ruim, mas hoje em dia, revendo, você acaba vendo com mais atenção... E, olha, o filme não é tão bom assim. A performance dele tá muito ruim naquele filme, e ele é um ótimo ator. Ele fez Clube de Compras de Dallas, que é um filme que eu gostei pra caramba. Também fez O Quarto do Pânico, que ele interpretava um grande vilão. E eu sempre achei o Jared Leto um ótimo ator. Então essa chance dele é de se redimir, ainda que com um personagem pequeno. Morbius deve fazer um início aí pra começar um universo compartilhado e estrelado pelo filme do Venom com Tom Hardy. Aquele filme que muita gente gostou e muita gente não gostou. Eu, sinceramente, achei bem da hora. O filme é dirigido por Daniel Espinosa, de Protegendo o Inimigo, e Burke Shaples e Matt Sazana assinam o roteiro. A estreia de Morbius, pra você ficar ligado, é no dia 21 de julho de 2020. E agora, vamos ler a sinopse. História de ação e horror sobre um cientista, que ao tentar achar a cura para uma rara doença no sangue, acidentalmente, se transforma em um vampiro vivo que embora sinta-se enojado por sua sede de sangue, decide se alimentar de criminosos que ele considera indignos de viverem. Só por essa sinopse já dá pra perceber que o personagem tem uma carga de anti-herói. Olha, bem interessante, é como se fosse o nosso Drácula moderno. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que você tenha curtido. Ele é um vídeo bem rápido, mas eu tenho que, pra terminar ele, dar uma notícia pra vocês. Dia 13, segunda-feira, vai sair o trailer de Morbius e a gente já vai estar tá aqui com vocês com o react te aguardando na segunda para que você volte, beleza? Olha, tem um ponto aqui para terminar esse vídeo para você que ficou até aqui que esse me deixa preocupado até quando o trailer sair porque, olha, teve um jornalista que é um insider e ele falou que já viu o visual do filme e, olha, a frase dele é impressionante. Eu vou traduzir aqui para vocês. A vocês que acham que o dia não poderia ficar melhor... Morbius de Gerard terá um trailer lançado na segunda-feira, ou no que vou me referir, com a versão de filme de quadrinhos de Cats. Essa parte aqui pegou um pouquinho pesado, até porque Cass está sendo tido como o pior filme da década, com os efeitos especiais horrorosos, olha, tá um filme sofrível. O filme é tão ruim que ele até rolou remake depois de ter sido lançado. É exatamente isso para tentarem finalizar efeitos especiais inacabados. Então olha, pela essa foto tá parecendo que tá bem legal, espero que continue assim.